Para conseguir esses primeiros selos você deve adotar um Puff, o Puff ele te dá selo de brinde é, fazendo escavações, são cinco selos de brinde, a primeira é a escavação, é a primeira escavação dele, quando ele fizer essa primeira escavação você já vai conseguir, a segunda escavação é quando ele fizer cinco escavações por dia. O terceiro selo é o subterrâneo, que é o selo mais fácil do mundo, que existe no Clube Ping Pingo Brasil. É, o quarto selo é o selo do bom de mira. É, você arremassa a bola de neve no alvo continuamente no forte nevado. É, pressione a letra T para isso. O quinto selo é a grande escavação quando o seu puff encontra mais de... 50 moedas numa escavação E o sexto selo é Baú de tesouro, quando você encontra baú de tesouro E Intes. O último selo é o jogo na o Pizzatron 3000 É só você ativar o um modo secreto, o um modo de doce E você conseguirá obter o selo secreto Sobremesa Não precisa seguir essa ordem